Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas a mais um Chá com Alvinho, você não está tendo um déjà vu, nosso convidado de hoje já esteve aqui uma vez, ele tem 24 anos, mora no Rio, mas é de Sergipe, jogou gobe, tudo isso vocês já sabem, da outra vez ele que estava de camisa vermelha, agora sou eu que estou, indo diretamente da décima para a sexta colocação do jogo, porque voltou pela repescagem, Agora o oitavo membro do júri. Seja muito bem-vindo novamente, senhor Yuri Rodrigues. Again. Obrigado. Jack, foi um celular, quero deixar claro, tá? Antes que as pessoas fiquem cortando pedaço do vídeo falando que foi outra coisa, né, senhor Yuri? Foi um celular que vibrou na mesa agora. Enfim. Ah, tá, Álvaro, o que, é que você vai me servir nesse chá? Ai... Espero. Eu, eu vou refletir Eu vou refletir o que, que você está merecendo Olha só, gente Então, né, as pessoas ficaram perguntando Se ia ter chá de novo, como é que ia ser Estão curiosíssimas para saber Obviamente que vai ter chá de novo O menino conquistou seu, seu retorno ao jogo Conquista com tudo que tem direito Inclusive o chazinho É, eu mas deixar, gente, deixar com o finger, né? Mas tudo bem, né Fazer o quê? É, amigo enfim, é. Não, é. não foi dessa não. vez isso. Bom. <risos> Bom, gente, antes de começar meu bate-papo, meu segundo bate-papo aqui com o senhor Yuri, já sabem Sim. o que vocês têm que fazer, né? Like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Vamos lá. Yuri, é, não vou fazer a sua trajetória toda de novo. As pessoas que quiserem conhecer a trajetória inicial do jogo do Yuri, vão lá no primeiro chá dele, assistam lá o primeiro chat que ele contou com bastante detalhes. Então, vou partir aí do momento em que você sai do jogo, pela primeira vez. É... Você foi eliminado e aí chegou na Ponderosa. É... Eu vou aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade super rara, de fazer um chá com a pessoa depois que ela sai e volta para o jogo, e vou falar um pouquinho de bastidores, acho que vai ser interessante. Como é que você foi recebido na Ponderosa? Você sentiu que, assim, se você tivesse ido longe... Você tinha chance? Você estava bem visto pelo júri? O que, Qual foi o seu sentimento ali quando você voltou para Ponderosa? Quando eu voltei para Ponderosa, eu fui eliminado, tinham dois chats, né? Tinha um chat com as pessoas que iam participar da repescagem, no caso, todos os eliminados, né? Até então a gente não sabia quem teria sido vetado ainda, uh, menos os desistentes, e tinha a Ponderosa. Uh, tava tudo bem tranquilo, as pessoas não conversavam muito na Ponderosa. Uh, eu... Me receberam, para, me parabenizando pelo meu jogo, uh, pela minha postura com algumas situações. Uh, algumas pessoas vieram se desculpar comigo, mas eu não interagi com ninguém, eu não falei com ninguém. Eu não estava com a cabeça muito boa para. para perdoar as pessoas naquele momento, não. <risos> é, que, bom, enfim, né? É a rancorosinha aí do cast, mas... <risos> mas, não, tá, beleza, mas o que, que você sentiu, assim, pelo que você viu lá de informação com relação a você, tá, pelo amor de Deus, não vamos falar o que, que o júri tá achando do jogo, de quem tá no jogo ainda, mas pelo que você sentiu, pelo que você leu durante esse tempo que você passou lá no Ponderosa, você achava que você, é, antes de sair, tava sendo bem visto pelo júri e que se voltasse, poderia ter uma chance, ou você achou que a, a, a Ponderosa não estava dando muita bola para quem fosse voltar da repescagem, não? Eu acho que tinha muita gente brava comigo, principalmente o Gritem, ele, eu cheguei na Ponderosa, ele estava meio que chateado, ele achou que eu tinha, sido, que eu tinha mentido para ele, que eu sabia da eliminação, que eu passei o dia mentindo que não não era verdade, eu realmente não sabia que ele sairia. aí. Né, fiquei sabendo um minuto antes da votação ser fechada, que pediram para votar nele, mas eu já tinha votado no Kleber, então não tinha como mudar nada, eu não mudaria mesmo se pudesse. É, então tinha algumas pessoas falando mal de mim, sobre eu estar... Tá <risos> sobre os meus últimos dias lá, eu ter sido falso, e algumas pessoas eu acho que tavam, tinham mudado a percepção sobre mim. Mas eu acho que uh, quando eu voltei para o jogo... Acredito, eu já não estava mais na Ponderosa, mas eu acredito que a percepção do júri sobre mim tinha mudado um pouco. Então, eu acho que estava mais bem visto do que antes. É, quando você, saía. você achou que, assim pelo clima que você estava vendo, pelo, pelo que você estava ouvindo lá, você achou que assim o fato de já ter sido eliminado uma vez ia ser uma coisa que ia pesar muito se essa pessoa chegasse na final para o júri? Você achou que ia pesar muito? Sim, geralmente quando você é eliminado e volta na repescagem, isso pesa muito contra você. Porque quem está contigo pode falar, olha, ele foi eliminado, eu não fui. Então, assim, é um peso muito grande, só que eu acho que depende muito do contexto. Uh, eu acho que eu era a pessoa que tinha mais chance de chegar na final e de vencer de todos que fizeram a repescagem. Por quê? Eu não tinha muito tempo né, de eliminação, eu, só o Edu Leal que tinha saído antes depois de mim. Mas o Edu Leal ele sempre esteve na posição de Boron. Então, eu, como tá, sempre estive bem posicionado, é, eu tinha mais chance de voltar e tentar entrar é, dentro das alianças e quebrar essas alianças por dentro. E tentar algum, alguma coisa ali. Eu sabia que seria muito difícil qualquer repescado conseguir avançar no jogo, mas eu sabia que eu era a pessoa que teria mais chances. Então, eu tentei uh, pregar isso para as pessoas, de que realmente ser eliminado iria pesar muito contra mim no conselho final. E realmente eu acho que pesaria, uh, dependendo da final que fosse. Eu acho que dependendo do cenário que eu, que eu, que eu montasse para a final ali, como eu conseguiria vender a minha história, é, minha, a minha trajetória, eu acho que eu poderia vencer, sim. Hum. Bom, muito bem. E aí você está lá, tranquilo e calmo, vivendo sua vidinha de eliminado, e aí chegam logo depois Edu, Leal e Sr. Jairo também. O senhor Jairo foi eliminado antes de você voltar. Ele só não pôde Sim. participar da repescagem, né? Porque a repescagem já estava fechada. Mas... As eliminações do Edu e do Jairo eram o que vocês estavam esperando mesmo? Vocês acharam previsíveis? Ou alguma algum dos cenários ali surpreendeu vocês? Não, foi previsível. Eu Tanto que era uma das coisas que eu poderia usar a favor, né? Se chegasse na final, que a minha eliminação não seria um peso tão grande. No meu caso, por quê? porque eu saí, eu não fiquei tanto tempo fora do jogo, e foram eliminadas duas pessoas que estavam no Boron. Ou seja, não houveram grandes jogadas que, que, eu, que eu deixei de participar. Não houve nenhuma coisa mirabolante que eu perdi, e que, nossa, demérito mérito pro Yuri, não. Houveram conversas ali, óbvio, que poderia ter me ajudado se eu tivesse ficado no jogo, me ajudado agora nessa etapa, estabelecido alguma conexão com alguém. Mas foram jogadas previsíveis, porque eu esperava que eles iriam que a maioria iria fazer uma mudança no jogo somente quando tivesse uma pessoa no Boron, eles iriam usar essa pessoa como voto para tentar uma jogada, ou quando ativassem a repescagem, né? usar os, os dois Borons para fazer uma jogada, que foi realmente o que aconteceu. Independente de quem voltasse, eles usariam para tentar fazer alguma jogada, e realmente uh, foi o que aconteceu. Tá. Antes da gente partir, então, pra, por ser seu, por seu back, né, para sua volta ao jogo. Vamos falar um pouquinho dos bastidores, então, dessa história da repescagem. Como é que funcionava? Você era eliminado, e aí você explicou, tinha o chat da Ponderosa, porque você era do júri, e tinha o chat da repescagem que tinha todo mundo que foi eliminado, é... que era um outro chat. Esse chat Sim. da repescagem que tinha todo mundo, pelo que você percebia ali, né, as pessoas que foram eliminadas há mais tempo estavam animadas a, a participar, o pessoal estava querendo, estava afim, ou, tinha, ou era variado, ou as pessoas mudavam de ideia. O que, que você sentia de energia ali, de vontade das pessoas de voltarem para o jogo? O chat da com a repescagem era bem mais movimentado que a ponderosa. A ponderosa era assim, totalmente morta e tá até agora, tá, gente? É, mas a repescagem, ela. Os pré-merges eles tinham muita vontade de voltar, porque assim, quem no quem já estava no júri, quem, já tava no júri, quem tinha chegado na merge. Já tinha tido todo um desgaste mental com os últimos acontecimentos. Então, assim, foi bem estressante, bem desgastante. Quem saiu há mais tempo, não tinha passado por tanta pressão quanto a gente e também queria oportunidade de voltar e ser, no mínimo, júri. Coisa que a gente, na moral, já era. Então, Rafa estava bem empolgado, Edu Rodrigues estava bem empolgado, é, o Ramon também, um, Raboni, assim, não, não tanto, mas ele estava querendo voltar, mais pelo, pelo ego, como ele falou, né, de voltar, se rejure, tentar fazer alguma coisa ali. Então, o pessoal é da primeira estava bem empolgado, bem mais. Legal. Bom, e aí, como é, que foram, como é que foi o desenrolar dos acontecimentos? Porque primeiro vocês descobrem que Lindo, Mosca e Christian foram barrados da prova, né? É, eles três, você achou que tipo, ficaram muito abalados com isso? Eles estavam afim de fazer a prova? Ou você achou que não, que eles já estavam, já tipo, não ligaram muito para terem sido barrados? Ah, na hora eles comentaram assim Ah, gastaram à toa o veto porque eu não iria fazer mesmo, não queria voltar Mas aí no privado me falaram que só falaram aquilo para não, para disfarçar, né? Óbvio que ficaram meio chateados que iriam tentar voltar mas já era previsto que o Lindo e o Cris não, não fossem fazer. Porque quando eu estava no jogo, ainda com os Rangers, a gente é, planejava quando a gente ativaria né, a repescagem, quando as pessoas vetaríamos e quem vetaria. E os vetados seriam o Lindo, o Cris e o Raffo, né? porque é uma pessoa instável e, enfim, entraria no jogo só para causar e, enfim, estragar com o jogo de todo mundo que é o que ele mais sabe de fazer melhor, e com o dele também. Então, não vetaram o Rafa porque... Não vetaram o Rafa porque o Moscatelli, por ter o, o rouba-voto, né, quem ativou a repescagem, que foi o Leandro, é, acho que é do conhecimento de todo mundo, então não é um, não é um segredo, uh, ele poderia voltar com esse rouba-voto. Né, então, seria uma vantagem contra Leandro e a aliança dele. Então... E com um número já bem reduzido de pessoas, né? Isso aí, vetaram o Moscatelli por esse motivo. Eu fiquei surpreso com o Moscatelli ser vetado, porque se ele não tivesse o rouba-voto, tenho certeza que ele não, não seria vetado. Mas entendi. Bom, então o poder acabou funcionando como uma, uma maldição aí para ele, né? Além de sair com o poder, ainda foi bloqueado de tentar. repescar. Aí tá, aí vocês receberam a, a informação de quais seriam as provas. Nesse momento, você fica confiante ou você fica preocupado com as provas que seriam? Nessa hora eu falo, puta que pariu. Um beijo pra vocês, boa sorte. Só que porque eu não fiz o VDX, né? Eu acompanhei assim por cima, mas eu não fiz. Uh, meu namorado ele fez, mas ele fez por fazer. Eu não queria fazer o VDX justamente porque eu, não, eu sabia que eu iria mal... E no jogo as pessoas poderiam usar aquilo. Nossa, jurei é horrível em prova, vamos tirar ele. Sabe? Ele é fraco para tribo. Aí eu preferi não fazer, mas ele fez e eu acompanhei. Quando eu vi que uma das provas era o VD Flix, por exemplo, eu surtei, porque eu falei, nossa, a gente nem conseguiu concluir a prova quando fez, sabe? Quando ele fez, eu tentei ajudar. Mas aí, como resultado na, no VDX, a gente viu algumas pessoas como elas usavam, como se organizaram, etc. Então eu tive um tempo para me programar, eu falei, ok, é, olhei algumas coisas que pessoas, de forma como algumas pessoas tinham feito, é, me planejei, fiz planilha, pesquisei, mesmo sabendo que não seria aquilo exatamente que cairia, como no, no fio vermelho, por exemplo, eu não sabia quais seriam as perguntas, mas eu tomei algumas coisas como base, aí fiz planilha, me, me programei, planejei, pesquisei, fiquei sem dormir, entende? E aí, é. recebi orientação de alguns amigos que fizeram o VDX e falaram, olha, eu, eu fiz dessa forma aqui, me ensinaram alguns macetes, olha, usa esse macete na prova, faz desse jeito. E aí eu fui fazendo e realmente tive um bom resultado, né? Então, obrigado a quem me ajudou. são 10. O, o, e no puzzle, você, você, você é bom em puzzle? Eu não sou bom em puzzle, mas uma outra pessoa, é, o Rabone, né? Ele é bom em puzzle e ele me passou um vídeo... Uh, um tutorial Ele falou, olha, tem esse macete aqui, uh, eu não mando, mando para as pessoas, mas vou mandar para você, porque se tiver... O Raboni queria meio que me ajudar, a gente queria se ajudar, né? Ele falou assim, olha, se eu tiver uh, ficar entre você e eu para voltar, como eu acho que eu não tenho chance, você tem mais chance, eu, eu deixo você voltar. Se eu acho que o Raboni ia fazer isso, duvido. <risos> mas ele falou. E a gente meio que teve essa ajuda, ele me passou realmente o vídeo, me ensinou esses macetes para o puzzle, e o puzzle é mais de sorte, ou você sabe fazer ou você não sabe. Tem um macetezinho ali, mas no final eu fui mediano ali no puzzle. Fui bem, mas né, teve gente que foi melhor, fiquei em quarto. Bom, e aí no, no resultado final fica entre você, é, Eduardo Leal e o Rabone uhum. né? Teve, teve os mineiros que não fizeram, eles falaram que não iam fazer ou, ou aconteceu alguma coisa assim, eles, os que não participaram? Não, algumas pessoas nem se manifestaram. Tipo, o Pamplona não via ele comentando em nenhum, nenhum momento. Então, já imaginava que ele não faria mesmo. Bom, aí fica entre vocês três. E você acaba ganhando e voltando para o jogo. Se fosse, se tivesse voltado Edu Leal ou Rabone, como que você acha que teriam seguido as coisas? Você acha que algum deles teria, uma, teria tido uma trajetória bem diferente da sua? Não, eu acho até que eles poderiam ter saído no CT que o Ali saiu. Eu acho que eu consegui durar um CT a mais, né? O primeiro eu tinha imunidade, é, um outro não tinha, mas fiquei. Mas acho que isso justamente por conta das conexões que eu tinha e de como eu estava por dentro do jogo ainda, querendo ou não, sabe? Eu acho que o Edu Leal, ele não tinha um, uma, uma relação forte com ninguém que estava ali no jogo, a não ser com a Debs, que tinha ficado no Boron com ele. Né? Então, usariam o Edu e a Debs para poder tirar o Kleber como eles já queriam. É, mas no CT seguinte, eu não sei se ele teria conseguido sobreviver. Não, não sei se eles teriam ido além do que eu fui. Sim. Bom. Talvez sim, sim. não viam. Poderiam não ver eles como uma ameaça com, com um jogo mais fraco com relação ao meu. E talvez quisessem levar eles mais adiante. Ah. Mas hum. não tem como saber, sim. né? Não saberemos. Bom, agora sim você volta para o jogo. O que que você... Bom, eu, eu imagino que o Kleber não deve ter achado isso uma ótima notícia, né? Porque você voltou, e você era uma pessoa que estava votando nele desde sempre, há, há algumas rodadas. Mas, tirando ele, as outras pessoas, você sentiu que o pessoal curtiu ou não, sua, que foi você que voltou? Não, acho que todo mundo odiou. Eu acho que... Não sei, só a Débora talvez tenha ficado um pouco feliz, porque ela... A gente sempre teve uma boa relação, mesmo com o Felipe da Debs, na merge, a gente sempre manteve uma boa relação, então acho que só ela ficou satisfeita, é, o Pedro falou pra mim, ele disse, olha, é, a gente ia usar o repescado né, pra fazer uma jogada, mas você ser o repescado complica a situação, porque a gente quer tirar o Kleber, só que quer que seja um blind, e você voltando, e voltando com aquela pocheira de querer voltar no Kleber, fica muito claro que ele vai ser o alvo, então complica um pouco a nossa jogada. Aí ah, acho que eles não ficaram tão satisfeitos, mas era o que tinha para eles, então é isso. E fique feliz. Bom, se isso é uma verdade, né? se, se, se essas informações são todas verdadeiras e realmente a intenção ali era eliminar o Kleber, para você estava você, ótimo, né? Assim, você era tudo que você queria, continuava votando no Kleber até ele ser eliminado. Acabou que você voltou pro jogo e conseguiu cumprir o que você queria, né? que era votar nele até ele ser eliminado antes de você. É... Porém, uma coisa que eu fiquei pensando assim, Nunca passei por essa situação de repescagem é... Mas eu fiquei pensando Você volta Por mais que você tenha aí a desvantagem de ter passado um tempo fora do jogo Perdendo algumas conexões Algumas relações que as pessoas fizeram Por outro lado Você foi a única pessoa do jogo que passou pela Ponderosa E você pode dizer Que você que eu... ouviu o que você quiser Exato. Você usou informações, tipo, verdadeiras ou falsas da Ponderosa para tentar, tipo, ajudar o seu jogo, se beneficiar o seu jogo depois que você volta? Ah, não muito. Eu não, eu não gosto de trabalhar... Eu acho que assim, eu estava na Ponderosa, então eu acho que eu tenho que ter uma, uma postura de o que ouvi na Ponderosa como júri tentar não trazer para o jogo, sabe, ficar é uma coisa de fora. Então, assim, eu não queria influenciar dessa forma é Claro que individualmente, com cada um, eu passava a minha percepção, uh, que eu já tinha mesmo antes de, de sair, só que eu não estava não, não mostrando para as pessoas essa percepção, porque eu estava meio que... eu tinha desistido de... tinha me travado né de, de jogar, no caso. Então, eu passava a minha percepção... Uh, claro que, assim, tem uma certa influência do, do algumas coisas que eu vi na Ponderosa, mas eu não detalhava muito, né? Eu tentava não influenciar, assim, o mínimo possível sobre isso. Eu falava coisas óbvias, como, por exemplo, coisas que as pessoas já falavam mesmo e não um segredo mas sobre o jogo forte que o Wesley tá tendo, sobre como o Haddad está indo muito bem, ele sempre foi mirado desde o começo e é, vem ganhando provas e tá até aqui né, até agora no jogo. Então, assim, são pessoas, eram as duas pessoas que eu via com o melhor jogo. Isso é uma percepção minha, não das pessoas da Ponderosa, mas uma percepção minha. E eu passei isso para eles. Eu falei, olha, são as duas maiores ameaças. Se vocês querem enfrentar eles na final, é muita coragem de vocês. Bom, e aí você entra imune, ou seja, tranquilidade para você, e aí você ainda consegue eliminar o Kleber, que era uma pessoa que definitivamente você não ia jogar com ela, você já estava colocado o que poderia ser uma boa notícia para você. Mas aí você entra logo depois no CT vulnerável, depois de ter saído do jogo, o que nunca é uma coisa muito tranquila. né? E você sobrevive de novo. Como que você... Você, você acha que você teve participação, na, principalmente na eliminação do Ali? Porque você falou que a eliminação do Kleber já era uma coisa que as pessoas estavam querendo. Mas e a do Ali? Você acha que teve o seu dedinho? Você não queria que o Ali tivesse sido eliminado? Como é que foi o rolê do, do Ali? Eu não queria que ele tivesse sido eliminado. A minha melhor final seria com a Debs, que era a única pessoa que eu realmente estava junto, porque a gente estava numa situação parecida de Boro, etc. Então eu queria jogar com a Debs e seguir com ela, e minha melhor cenário de final seria com o Ali, porque ele estava muito queimado com as pessoas, e não foi coisa com vinda ponderosa, é como as pessoas reagiam sobre ele no chá mesmo, e é, enfim. Uh, ou com o Pedro, porque, assim, na cabeça do Pedrinho ele tá com um jogo espetacular, mas cuidado, amigo. É, então, assim, na minha visão eu queria o Ali ou o Pedro, não final comigo e com a Debs. Pro Pedrinho não era um cenário ideal manter o Ali, porque o Ali era a única pessoa que jogava alvo no Pedro embora eu acho que ele não, não quisesse tirar o Pedrinho justamente porque ele pensava dessa maneira como eu pensava, né, de levar o Pedro, que ele não tá com um jogo tão forte quanto outras pessoas que ainda estavam no jogo naquele momento. Uh, mas para o Pedro era, era vantajoso tirar ele. Embora a Debs não quisesse, eu não quisesse, a Debs também não queria tirar o Wesley, que era outra opção. Se o Leandro vencesse a imunidade, eu falei, falei para o Wesley, falei, olha, você está com um jogo muito forte, é, eu quero tirar o Leandro, porque se ele sai do jogo, todo mundo tem uma chance igual de tirar, de ganhar imunidade, mas se o Leandro ficar imune, eu voltei o jogo querendo tirar você, porque você é o melhor jogador. E aí conversei com ele, é, ele explicou o ponto dele sobre que ele não tinha muito o que fazer, ia depender do que fosse do que as pessoas em volta dele achassem melhor, levar é ele ou não. Que coisa que você está me contando, assim, como se fosse qualquer coisa, como se não fosse nada, essas coisas são coisas que todo mundo lá dentro tá sabendo, né, seu Yuri? É minha percepção que eu falei para todo mundo. Eu falei, olha, o Wesley é, eu acho, é o maior jogador. O Leandro também tá fazendo um bom jogo. Entendeu? Eu acho que é assim, assim, assado. É tudo que eles estão sabendo. Não tem nada ah, então de, de quem ponderoso. Vai, tem quem nada... vai falar que, você, que nossa, o Yuri expôs nada, né? Tipo, você, as pessoas não. já estão sabendo disso. Não. Todo mundo no jogo sabe que eu já falei para todo mundo. Então, não é segredo. Bom... Então, eu falei isso, Aham. né? Porque ele não... Ele... Ele falou, olha, depende de vocês é, querer seguir comigo ou não. E aí, sobre a eliminação do Ali, só para finalizar, embora não quisesse, uh, todo mundo falava sobre o Ali fazer um jogo meio contraditório, que ele tentava jogar uma pessoa contra outra. E eu nunca vi o Ali dessa forma. Só que realmente nos últimos dias estava me dando uma dor de cabeça. Então eu falei, olha, talvez seja a melhor final seguir com o Ali. Só que será que manter o Ali vai, vai fazer com que eu chegue nessa final que eu tanto quero? Sabia ser é um caminho mais difícil. Então eu optei por um caminho que talvez fosse mais fácil, embora mais perigoso, caso eu acabasse indo para a final com o, e, com, com o S. Mas a Débora era muito importante para tomar essa decisão. E ela não queria tirar o S, porque sem ele, naquele momento, a gente talvez não tivesse maioria depois. Então foi um risco que a gente teve que correr. Muito bem. É... E, enfim. Tanto o CT do Kleber quanto o CT do Ali foram CTs super divididos, apesar da pequena quantidade de pessoas que tinham no, no cast. assim. O do Kleber foi três votos para o Wesley, depois dois, dois, um. E aí no Revolt o, o, o Kleber sai com todos os votos. E o do Ali foi... É... Como é que foi a, a divisão do Ali? Foram é. dois... Foi um na Debs, dois no... Dois em mim e quatro no Wally. Você já recebeu dois votos nesse CT. Isso. O que você acha? Você acha que estava acontecendo o quê? Que as pessoas estavam tentando fazer jogadas usando votos das outras pessoas e não só o eliminado? Quer dizer, tipo assim, eu quero que o Kleber saia, mas eu quero que ele saia no revolt e blá blá blá. Que, ou, ou você acha que foi assim? Foi a divisão, foi uma divisão que foi natural mesmo, foram voting blocos. Que, que, qual, qual que é a sua percepção sobre essas duas eliminações? Na do Kleber, a ideia era, era ele sair no revolt, porque a gente tinha medo do Wally, a gente sabia que o Wade tinha um ídolo, o é, Wesley tinha outro ídolo, que usaria né, na jogada contra para se proteger, obviamente, da maioria dos votos. Nós éramos maioria naquele momento? Não, éramos quatro. Só que se a gente votasse todo mundo junto, daria, daria empate, né? E... Acho que caiu a sua conexão? Não, tô aqui. Ou a minha caiu? Tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, amigo. Tá tudo bem aqui. Tá tudo Acho bem. Voltou? Não, voltou. Tá, show. É... Então, voltando. A gente queria que ele saísse no revolt por conta dos ídolos. A gente poderia votar junto, mas talvez desse empate, se alguém usasse o ídolo certo, daria errado. Então o Wes usa o ídolo para anular a maioria dos votos nele. E nós dividimos os votos por conta do medo do, do Ali usar o ídolo. E havia um boato que o Ali poderia ter dois ídolos. Então a gente teve que dividir porque era o melhor cenário. E aí no revolt tiraríamos o Kleber. O Ali não estava não ameaçado naquele momento. Tá. E do Ali realmente uh, foi como foi dividido a Debs não deveria ter sido votada o Ali votou nela eu acredito não sei, talvez para acredito que ele sabia que eu iria sair, ele contava que o Pedro fliparia e talvez o Wes ele deve ter votado na Débora só para não ficar queimado comigo se eu fosse pro júri, que foi o que ele tentou fazer votando no, no Wes na rodada passada mas aí, né, ele levou um blind e um Kleber saiu muito bem e aí, quando você recebe esses votos na eliminação do, do Ali, acende um sinal de alerta em você ou você achava que a situação estava sob controle, que você não ia sair? Ou, foi um, ou tipo, foi um blind? Como é que foi da eliminação do Wesley até a sua? O que, que aconteceu? Da eliminação? Do Wesley está no jogo, hein? Do Ali. Até... Não tô te eliminando, Wesley. É, né? Já fizeram isso né, com ele deram, ele usou o ídolo e mesmo assim ele recebeu um voto, né? A moderação errou lá, então o <risos> Wesley me traga sua tocha. <risos> é, então, quando o Ali sai, eu sei que o cenário para mim tava difícil. Mas eu eu, eu eu preferi confiar, né, de que os quatro se manteriam juntos, aquele bloco de voto ali, né, eu, Pedro, Débora e o Wesley. Eu sabia que tinha a possibilidade do Pedrinho ir pro Leandro e pra Marcela, porque ele tinha dito para mim já eu já falei para todo mundo no jogo que ele não tinha medo de enfrentar o Leandro na final, porque ele conhece o jogo do Leandro, segundo ele, e que o Leandro já está fazendo vencer prova. Então, assim, ele confia muito no jogo dele e está ciente que o jogo do Leandro não está bom o suficiente, que ele vai vencer. Suponho que essa final contra o Leandro seria com a Marcela, no meu ponto de vista. Então, eu falei para o Pedrinho, eu falei, olha, eu sei que você pode optar por esse cenário e ir com o Leandro, e, e dar um 3 a 3 Meu medo era do Wesley ir com eles, porque eles antes estavam na maioria. Mas eu pensei, por que o Wesley voltaria com as pessoas que tentaram eliminar ele uma rodada atrás? Não faz sentido. E sendo que todo mundo, inclusive Pedro, tinha dito para mim que não queria o Wesley na final. E eu falei isso, pra, foi, ficou bem claro para todo mundo. Eu falei para o Wesley, falei, olha, embora eu também não queira você na final, a ideia de nós quatro ir para um top 4 é muito boa para você, porque se você ganha a prova, você consegue chegar na final. E mesmo que você não vença a prova... É, eu, no caso, cada dia que passava, cada hora que passava, eu, eu me sentia mais confortável com o meu jogo e eu via que eu tinha mais possibilidade de, talvez, ganhar. Até mesmo contra o Wesley ou o Leandro, se eu conseguisse vender bem meu jogo, se eu chegasse na final. Então, meu medo de ir para a final com o Wesley estava diminuindo. Então, assim, poderia acontecer de eu Debs e Wesley, ou enfim... Mas Aí como é que você acha que começa a se desenhar então o seu nome? Como é que você começa como é que você começa a virar o alvo da rodada? Desde a rodada passada, quando o Alice saiu, que eu recebi dois votos, eu percebi que o Leandro e a Marcela uh, me tinham como uma ameaça maior do que o Wesley. E eu não entendi muito bem por isso, né? Eu recebi voto e falei, ué, por que não foram no Wesley que, né, que teoricamente era, era uma ameaça maior? eu não sei se existe alguma, uh, alguma aliança ali por trás muito bem mascarada e tudo isso já fazia parte de um plano deles depois de, de se unirem, como foi na minha eliminação. Então eu não sei. Um, mas a verdade é que eles disseram para mim que eu era um alvo e que eu tinha o um melhor jogo e que se chegasse na final eu iria vencer. Então, então foi um Mas foi um blind ou você sabia que os votos tinham em você? Eu sabia que eu seria votado e que tinha a possibilidade de talvez ter um 3x3 aí. Uh, mas aí, quando acabou a prova, eu fiquei muito feliz que a Débora ganhou, que o Leandro não venceu a prova, na verdade, eu pulei, tava bem contente, porque falei, porra, vai dar certo, porque ninguém é idiota de manter o Leandro, né, que perdeu uma prova finalmente. Né? Porém, foram idiotas. <risos> e aí, na minha visão, tá, gente? E aí, uh, todo mundo sumiu. Aí eu falei, ok, devem estar respondendo as perguntas. Responderam as perguntas, eu falava com o Wesley, o Wesley não respondia, eu falava com o Pedro, o Pedro não respondia, eu falei, ok, você voltar, você votado, Tá muito estranho. Falei, Débora, Pedro e o Wesley não estão me respondendo, eu acho que vou votar em mim. Aí a Débora, não, eu vou ligar para o Pedrinho, vou fazer uma chamada com ele. Ligou para ele, aí ficou em chamada com ele, eu liguei para o Wesley, falei, amigo, tá tudo bem? Aí ele, não, tá tudo bem sim, Tava só escrevendo o CT. Aí eu falei, tá bom, naquele momento eu não tinha mais nada para fazer. Sabe, eu sabia que eu seria votado pela Marcela e pelo Haddad que qualquer flip me tiraria do jogo. E tava tudo muito estranho. E aí eu falei, gente, se vocês forem me eliminar, me falem, porque eu não tenho mais nada para fazer. Vocês sabem que o Leandro não vai, não vou contar com o Leandro nem com a Marcela. Se vocês forem me eliminar, podem dizer. Vocês sabem que eu não tenho ídolo não tenho nada do tipo, porque já foi, não tem mais nada. E eles seguraram a mentira. E assim, desnecessário. Porque <risos> eu tentei não ser desnecessário com ninguém o jogo todo. Tipo, eles foram, mas eu sabia que eu sairia. Mas... Tá. O que, que a gente pode esperar? Menino, esse tá uma bomba. Você tá soltando essa informação que é uma beleza. Não, eu falo mesmo. Eu falo pra eles, agora eu falo pra plateia e pra quem tá no júri também. Que eu não, né, não conversei com as pessoas do júri. Aí, júri, agora vocês estão sabendo como que tá o jogo. Pra Sim. analisar melhor. Você acha que podemos ainda pensar em surpresas daqui para frente ou não, que agora as coisas, as linhas já estão bem desenhadas até a final do jogo? Não, eu acho que não está bem desenhado. Eu acho que ainda tudo pode acontecer. Tá? Eu, eu não consigo... Com a minha saída, eu não consigo entender por que, que o Wes estaria em mim e voltaria com pessoas que tentaram eliminar ele. Então assim, eu não sei se tem algo por trás aí, com certeza para ele ter tomado essa decisão. Ele se sente confiante para isso. É... o Pedrinho quando o Ali tava no jogo falou que tinha ativado a final F4 pro Ali, né? E todo mundo tá ciente disso. Só que era mentira, a gente sabia que ele tinha ativado a final F3 que ele tinha dito para a gente. Porque o Ali queria uma final com quatro pessoas, então ele mentiu pro Ali sobre isso. Só que eu estou achando, eu estava pensando isso antes de sair já, que ele pode ter mentido para mim também e para os outros. E que eu acho que ele pode ter ativado na final o F2 aí. Se ele está muito confiante, né? ele está, acho que é a melhor pessoa posicionada dentro do jogo, eu acho que pode vir um F2 aí. E aí eu iria amar, porque três pessoas iriam quebrar a cara e eu ia achar bem pouco. <risos> <risos> Ai, eu amo! Enfim, muito Sim. bem, vamos ver aí o que acontece. Bom, Bebê, é seguinte, no, no, no nosso último chá, no nosso último encontro, quando eu te perguntei quais eram os seus objetivos, por que você tinha voltado para o jogo, aquela coisa toda, você tinha me falado que você tinha voltado para mostrar para você mesmo e para as pessoas que você ainda conseguia jogar direito, mesmo depois de ter voltado, é, de ter passado aí uma era fora do, dos jogos grandes, né, de, de você ser mais ativa na época do Orkut e tudo mais, e aí eu já tinha te falado naquele momento que eu achava que você tinha feito um bom trabalho. E aí você ainda se dedica à prova, volta para o jogo, sobrevive a um CT além do que você tinha imunidade, melhora quatro posições é, da sua posição de eliminação original. né? Você tinha ficado em décima colocação, agora a sua colocação final é sexto lugar. Está é, satisfeito? Ou queria ter alguma... Ah, você ainda podia ter feito mais? Como é que está o coração agora com relação... Essa história aí eu, eu fiquei muito feliz com o desfecho que a minha trajetória teve, sabe? É... Quando eu saí da primeira vez, eu fiquei. Eu, eu, eu sabia que eu tinha feito um bom jogo, né? Assim, que eu, que eu tinha mostrado muita coisa para mim mesmo. Mas eu acho que essa história de, de voltar da, da repescagem, conseguir tirar o Kleber, ainda sobreviver a mais um CT, se eu tivesse assistindo essa temporada, se ela fosse televisionada. A minha primeira saída eu teria, eu teria gostado de mim, mas agora com esse meu retorno e o desfecho que ele teve eu acho que eu seria o meu favorito, então eu estou satisfeito com a, com o meu desfecho. Eu fiquei mais triste dessa vez saindo, embora eu soubesse que seria difícil, mas eu fiquei mais triste porque eu cheguei bem mais perto da final, cheguei tão perto, então assim, na hora eu fiquei bem, mas na madrugada eu acordei durante a madrugada e aí eu fiquei uma hora para voltar a dormir porque eu fiquei com aquele aperto no peito esse sentimento ruim, e eu não conseguia dormir. E acordei assim hoje também, porque sabe quando você faz uma coisa bem pela primeira vez e você pensa, ok, tenho que fazer bem de novo pra provar que não foi sorte. Sabe? Então eu sinto que se eu jogar um survival de novo, eu nunca vou conseguir chegar de novo num top 6. Então, assim, sabe? Ai, né? eu, eu queria tipo assim, reafirmar, sabe? Pelo amor então, Deus, Deus, não eu, tem Deus, não nada que Seria que Claro que eu porque eu, eu... Tão... eu achei que seria a minha única chance de conseguir? Porque depois eu não sei se eu conseguiria de novo, sabe? Foi tão Olha, difícil claro, chegar até aqui. Não é, não. Claro, difícil, fácil não é, mas assim, falar Sim. que nunca mais vai conseguir é um exagero. Se você continuar aí dando a cara a tapa, quantas pessoas a gente tem aí que chegam longe várias vezes nos jogos? Enfim, é, é, é isso. Não seja tão, não se exija tanto. Aproveite melhor os momentos, viva o agora e é isso. O coach, é, né? eu desfecho no, no total, eu, eu tô feliz, sim. Um, queria sair, né, como um winner, claramente, mas é isso. Bom, então, vem aí feliz. o Júlio, então. Vem aí, vamos ver o que, que o senhor Yuri Rodrigues vai aprontar no Júlio. Bebê, vamos lá para o nosso quadro, ela faz o chazinho dela, você já conhece. Da outra vez você teve a oportunidade de escolher o que você queria, dessa vez você não vai ter, sobrou apenas um quadro, que é justamente o que você escolheu da outra vez, que é o convite para a festa. Então, você já sabe como funciona. Você teve três arrobas aí sorteado. Convide um ou dois para sua festinha e deixe um ou dois de fora. Pode. Ir. Primeiro, você vai revelar seus arrobas dessa vez? Vou, não tem por que não revelar. Então, muito bem. Quem então é que você vai convidar para a sua festinha? Tá. Eu não lembro da ordem que eu sorteei, não tem importância, né? Bom, você vai tá. falar da ordem, é só quando a pessoa não fala que é mais importante. Tá. É... Eu vou convidar para minha festa O Leandro É o meu primeiro arroba Ele... O Leandro é uma pessoa divertida, a gente foi aliado Por muito tempo no jogo, a gente tinha deixado claro Que a gente iria se separar em algum momento Mas assim A, a rata é maravilhosa é divertida, a gente ria A gente, sabe A gente surtava junto É alguém que eu gosto muito no pessoal, que eu já tinha vontade de, de jogar junto há muito tempo, né, teve um momento dos do jogos que o Leandro eu considerava ele meu, meu melhor amigo, assim, nos jogos, então a gente se distanciou um pouco, mas continuou gostando dele, e finalmente realizamos o nosso sonho de jogar juntos, ele tá fazendo um bom jogo, boa sorte para ele. Convidou pra festinha, e vai convidar só ele ou vai ter mais um? Não, eu vou convidar mais uma pessoa. Ah, um... Eu vou convidar o Pedrinho, é o meu segundo arroba. Um, embora o Pedrinho faça um jogo que muitas vezes tenha me irritado um pouco, eu gosto muito dele também, é uma pessoa uh, divertida, ele consegue fazer as pessoas gostarem dele, tipo assim, apesar de tudo, mesmo quando ele tá mentindo para a pessoa, ele consegue fazer, as, ele atrai aquilo, sabe, as pessoas atrai confiança. E enfim, eu não consigo não gostar dele. Se eu fosse Beer talvez eu tivesse puto com o Pedrinho, mas não tô. Então, amigo, eu vim pra festa. Só pra você não ficar achando que eu te odeio, que eu te julguei muito alvo aqui, né? Sendo que eu já te falei tudo, mas eu vou te convidar pra você saber que eu te adoro. Então, dessa vez, olha, o menino surpreende até na hora de convidar os outros pra festa. Dessa vez, a pessoa que vai ficar de fora da sua festa é uma das pessoas que você convidou pra sua festa no nosso último chá. No último chá a pessoa foi convidada para essa festa. E agora ela vai ficar de fora. Quem Exatamente. É? Por quê? É o Wesley. Vou deixar ele de fora dessa vez porque, primeiro, ele já foi para uma festinha minha, entendeu? E agora o Wesley mentiu para mim de novo, né? Voltei em duas vezes. Eu não quero um Ranger tinha que tá comigo até o fim. Mentira, amigo. Você fez o melhor para o seu jogo. Só que achei você um pouco indinecessário, né? Ontem no CT comigo, acho que eu não, não, não tinha precisão de fazer aquilo. Então, assim, não tão bitter quanto ao jogo, mas pelo menos nessa festinha aqui você não vai entrar dessa vez peço que você tome na raba e é isto é, muito bem bom convites distribuídos o Wesley vai ficar fazendo carinha de gato do Shrek do lado de fora da festa agora enquanto o Pedrinho e a Haddad se divertem na festinha com você é, bebê, agora é aquele seu momento você já sabe como é tem mais alguma coisa para dizer? Quer dizer mais alguma coisa para os seus fãs? palco é seu. Eu só quero agradecer realmente quem torceu por mim. Uh, principalmente depois que eu voltei, eu acho que eu tive uma torcida aí maior, porque eu fiquei naquela coisa de underdog. Então, obrigado à moderação de novo. É, por todo o apoio emocional, é, por todo o brilhantismo que vocês fazem moderando o VD. É um trabalho assim muito foda. É, espero que essa temporada tenha da dor de cabeça, não, não desanime vocês para as próximas, que vocês continuem fazendo um excelente trabalho. É, agradecer aos meus amigos, né? Que estavam fora do jogo, mas que estavam sempre torcendo por mim, vinha no privado. E, amigo, você vai conseguir, calma, você está fazendo um ótimo jogo, se orgulha. Então, Bianca, Patya, Jeff Sossô, João Del Duque. Né, Zugaibe, que é uma cínica, mas porém adoro. Então é isto. <risos> Denis Evangelista, minha Sally, também tava ali torcendo por mim, Vinícius Roque, e meu namorado, Thiago, que tava ali sempre me apoiando, e quando eu surtava, quando eu ficava mal, ele vinha aqui, me dava um abraço, me perguntava se tava bem. E é isto. Dedicar Nada essas como... pessoas. Nada é como eu poder levar o boy pra ilha junto com você, né? Que na hora do aperto, tem um abraço ali, pelo menos, para nós. E quero agradecer também né, a Sara e o Moscatelli. O Moscatelli está aqui no Rio. Eu já pretendia vê-los, mas agora que eu não tenho prova de 24 horas para fazer, ficar montando carta sem assim, as mãos, né? Né, cash. Espero que vocês se ferrem muito fazendo isso. Top 5. Vou lá né, encontrar amanhã o Moscatelli e Sara, chegar lá da viagem do Cruzeiro na Ponderosa, com o meu F3 dos sonhos, para quem não sabe. Era isto. Muito bem, muito bem. Recado dado. Amigo, não tem mais nada para te dizer sobre o seu jogo. Eu acho que você já sabe o que eu acho sobre o seu jogo, sobre você. Você sabe que eu te adoro. Acho que você tem um valor de entretenimento altíssimo. Foi um ganho enorme para a temporada. Adorei quando você foi selecionado Adorei quando foi você que voltou da repescagem Acho que é isso. Você trouxe movimento e... e... Enfim. Agora, diga. Fala. Só queria dizer uma coisa que eu esqueci no meu outro chá. Sim que o Raffo falou no chá dele né, e me imitou falando, dizendo que eu era muito falso e que eu falava assim, sabe? E eu queria dizer, gente, que um dos motivos que eu fui eliminado em GOB é pela forma como eu falo, tem é uma forma de falar muito agressiva. Então, um dos meus defeitos, eu tendo consciência disso, era justamente tratar as pessoas de uma forma diferente, meu modo de falar, falar mais tranquilo, para que as pessoas percebessem que eu não estava gritando com elas, o que não era, que é o meu jeito mesmo. E isso foi interpretado como, coisa, como uma falsidade. Se você tivesse feito a mesma coisa que eu, Rafa, talvez você tivesse durado mais tempo no jogo. Tá bom, amiga? Um beijo para você. Uhum. Não aguento, não aguento. Gente, olha, para vocês que estão assistindo aí, não sei dizer, tá, acho que está ali no limite. Um dos menores chás da temporada, como era esperado, mas não foi 15 minutinhos, não. Tivemos conteúdo no chá. É isso, gente. F5, não sabemos aí se vai ser F4, F3 ou F2 afinal. O que sabemos é que o jogo está quase acabando. Vamos ver como é que esses meninos se viram para montar esses castelos de carta. Quem é que fica imune? Quem sobrevive? E quem vai estar aqui comigo sentadinho no próximo chá. Tá bom? Beijo, gente. E até o próximo chá. Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.